Marta, quando alguém quer se cuidar, mas nunca consegue, tempo ou dinheiro, esta pessoa não está na frequência da autocura ou no fundo, no fundo, não tem autoestima para se priorizar? Ah, eu descartaria essa questão de frequência da autocura. Não, não tem a ver com isso. Pode ser que ela tenha um resquício de baixa autoestima? Pode. Mas quando a pessoa justifica com o tempo o dinheiro, que é mecanismo de defesa, pode ser que ela tenha uma crença muito forte, trabalho muito com crenças, né? Então, acredito muito que rege uma crença de não merecimento, não sou boa o bastante, uh, o outro é melhor que eu, primeiro o outro, depois eu, né? Então, assim, quando se trata de uma pessoa que eu observo e ela não cuida de nada, pode ser baixa autoestima imperando loucamente quando eu observo uma pessoa que cuida de todos mas só não cuida dela então é crença de não merecimento, de não ser boa o bastante, de não ser o suficiente de não, não ser merecedora realmente tá? e o autocuidado ele precisa ser primeiro esclarecido a vocês a você Raquel Mello que não é possível cuidar do outro sem aprender a cuidar de você mesmo se você não cuida de você mesmo, mas quer cuidar do outro, pode ter certeza que você não está cuidando do outro 100%. Sabe por quê? Porque você não é capaz de cuidar de você. O outro não existe. É sempre uma extensão de nós mesmos. Somos nós, os únicos existentes. Só existe você. Tudo que você vê no outro é uma parte sua. Mas se você não cuida de você vai cuidar no outro, você cuida 50%, não 100%.